Eu ia alugar uma casa aqui, 400 dólares. Essa próxima casa aqui, à é minha esquerda. Bom dia, meus irmãos panameños. Bom dia, meus irmãos brasileiros e brasileiras do meu Brasil varonil. Hoje, nós vamos fazer um som aí melhorzinho, porque ontem deu problema no som. o oh, cachorro, tá dormindo? Safado. Ontem deu probleminha no som, mas hoje tá no esquema. Já fiz um esquema aqui que agora, a hora temos um sonido bem, bem melhor. Oi, eu vou fazer compra novamente, pelo que tenho que passar na migração para mirar nas costas aíar da escola, de los ninhos, sei lá, renovação, pelo que passa allá. E vocês vamos como nós outros. Hoje eu vou passar por um caminho diferente, por outro caminho. Sempre me quedo por fora ou eu vou me quedar por dentro. Se é a primeira vez que você está aqui em meu canal e gosta vídeos assim 360 e outros vídeos mais, se inscreva em nosso canal, deixe seu like porque vamos a ser outros vídeos conhecendo o Santiago, conhecendo o Panamá de moto com a câmera. 360 graus, se é a primeira vez que está aqui no canal brasileiro e quer conhecer o Panamá, ah, cachorrinho vai embora, cachorrinho Ô oh, caramba, sai de mim, diabo! É o tempo todo assim, todo lotinho. Pois isso, peru parará, pero mar, peru. Aqui tem pero para caramba. Ai caramba! Então você. Brasileiros aí que conhecem. conhecem nosso canal aqui pelo MotoVlog. Fazemos de tudo um pouquinho aqui. Agora, como eu. Comprei a motinha aí, tô de motinha agora. Resolvi fazer vídeo de moto, mas com a câmera 360. A hora que eu tenho lá a moto. eu empecei lá. Na gravação com a câmera 360. Porque. Eu sei que a imagem não é muito boa pero é melhor, se si você quer mirar o que se passa em La cai si se eu estou passando aqui e um carro golpeia outro atrás de nós, você pode sacar, eh, passar o dedo em tu celular, passa o dedo em seu celular, para a direita, para a esquerda, e você pode mirar o que passou. Vamos passar agora aqui, ó, brasileiros aí que não conhecem estádio de beisebol. Um dia eu vou aqui no estádio de beisebol para poder gravar uma partida de beisebol. Com câmera 360 para vocês verem como é que funciona. Eu nunca vi também, não. Não sei como é que é. Verônica já foi uma vez lá com a amiga dela para poder conhecer, ela conheceu lá. Eu nunca vi, não. passar aqui do lado do... Se bem que se eu passar do lado da migração agora, vai ficar ruim pra mim depois. Então eu vou direto, vou direto. Vou direto. Depois eu passo lá no estádio. Porque se eu vou é a hora passar por lá cerca do, do estádio de beisebol... Eu vou... E... que dá muito erro dela migração La migração para os brasileiros aí que querem conhecer um pouco mais a, a imigração tem em panamá mas também tem aqui em santiago aqui de santiago é pequenininha porém funciona né para algumas coisas aí principalmente pra porque eu quero ir meus filhos que é a legalização estudantil né que agora é o enzo Agora é me, mais novo, me mais novo que vai ser lá lá estudantil, que vai vai se quedar com 18, 18 anos, então tem que tem que acelar a legalização, tem que acelar a licença de estudante. No já tem. Eu tenho lá definitiva, minha esposa também. Agora meus irmãos estão só com lá de estudante. Essa escola que vocês estão vendo aqui À esquerda Se virar a câmera vocês vão ver aí Os brasileiros Essa escola, ela é a escola que meus filhos estudam Estão vendo aí, atrás aí, ó À esquerda É uma escola de professores É uma escola de formação de professores Maestros muito boa. buena! meus filhos que ela es é a escola de Harry Potter. Porque é muito grande. Esse bus se quedou muito mal em ilucinar, mira! Está como que no meio da de de Lucruz. Delocrúce, quedou muito malo. Ó, a imigração, para quem não sabe, é aqui, ó, nessa rua em frente à escola normal. A imigração de Santiago. Aqui ó, à minha direita aqui é imigração. Vou parar aqui agora para poder resolver esse problema. Problema não, né? Solução. Já resolvemos aqui. Já está listo na situação em migração. migração Agora vamos fazer compras. Vamos comprar. Como você pode mirar, como vocês podem ver aí no Brasil, a escola é muito bonita, cara. Realmente é uma estrutura... Uma estrutura bem arquitetônica. Para os brasileiros aí que conhecem o Caerron do Sandro, é aqui atrás. Vou passar aqui, eu vou ver vocês. Eu não passei em frente, não. Passei aqui pro outro lado. Vocês vão ver o Cairron por trás. Aqui, ó, à direita. Esse murinhozinho ali. Ali é o Cairron. Cairron do canal me Vida. me Vida para Panamá, não. Do canal Família Trapo. Os trapeiros do Panamá, Sandro Mona. E a molecada. Agora vamos para o Mercado a ser compra. Aqui de Oago, compra. Quatro vezes por semana. Semana. Em. Martes, miércoles. Lunes. Martes, miércoles. Viernes ve e jueves. E amanhã. Né? Bem. Não sei quando que esse vídeo vai quedar. Não sei quando esse vídeo vai quedar listo. Pero. Hoje são 21. De fevereiro, hoje é 21 de fevereiro, então amanhã é o aniversário da patroa 3.7. Minha esposa a ser cumprida amanhã, né? 37 anos. 37 anos não pode falar anos no Panamá porque anos é anos no Brasil, é Furisguetsu. Então aqui você tem que abrir anos, não pode hablar anos. A meu amigo, me vecino, vou falar com ele. Não sei se eu vou negar nele. Ele não sabe que eu tenho moto a hora. Eu passo por ele, hablo com ele e ele não sabe quem é essa pessoa. Ele cumprimenta por educação, pelo que não sabe. Esse é o homem da internet a internet de cable e wireless. Eu tinha cable onda cá, pelo que eu cancelei. Eu cancelei, não, eu encerrei me, pon, me conta. Cancelar em Panamá é pagar. Cancelar em Brasil é encerrar a conta, finalizar a conta. Vamos! Aqui na direita tem o estádio de futebol do Veraguense Futebol Clube. Aqui, aqui em frente você tem viaduto que ontem eu falei que era a Riba, não, onde eu passei a barra rodei. pra cá você vai pra Santiago pra lá você vai pra Santa Fé um lugarzinho frio, gostoso lugarzinho bom lá de Eguada, que vamos também conhecer lá de Eguada que é o, uma lagoa que tem aqui uma reserva muito legal também em breve nós estaremos indo lá na Conoscendo lá, lá Yeguada. Lá de Guada. La primeira vez, no primeiro vídeo que eu ouvi-se vindo para aqui, estava escuro. Pelo que agora está claro. Dia a hora é dia, então você pode mirar melhor no supermercado extra. E me mirar se tem algum cupo que cerca, Não há. O mercado está aí. Está indo. Esse cara. Para onde? Para onde esse homem vai? Ah, sim. Eu estava em. Locupo. Porra. Dale, pô, dale? dificuldade para entrar numa vaga já isso elas compras como eu abri. eu compro poquito a poquito porque assim é mais econômico do que do que comprar uma vez por semana. e tomar o táxi aí, eu vengo a gasolina é muito barata aqui 71 centavos, então você não é problema é bem melhor para nós outros vale, A hora me vou regressar Hoje eu vou por fora, um pouco mais longo, o caminho. Pero que é o que me gusta. Uhul. Vamos que vamos. O semáforo está aí, verde. E como você sabe, o semáforo verde significa acelere, acelere muito. Estou de broma, estou de broma. Não é assim. Para onde vai táxi? Ah, para lá. Como eu estava falando com os teles amanhã é o cumprimento da esposa, de minha esposa. E vamos conhecer. Na noite, um restaurante chamado Barquito. O restaurante é um barco que você come arriba do barco, pero não é cerca do de, de, mar. Mas pero vamos a conhecer assim sí mesmo: tem muito pescado allá. Tem camarão, tem lagosto, tem lagostim. E como... Se você é antigo aqui em meu canal, se você é antigo no nosso canal, sabe que... eu tenho um problema com... eu tive um problema com... com o... o, o mercado de marisco em Panamá, que eu pedi eu solicitei o lagosta, me deram o lagostim, falando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Pero amanhã vamos comer camarão. Para mirar como é. Camarão e ceviche. Como eu estava falando aqui, agora falando em português. Vamos conhecer amanhã, né? amanhã é o aniversário da minha esposa, então vamos conhecer o, o restaurante chamado Barquito. É um barco. Fizeram um restaurante no formato de um barco. E você... Come em cima do barco. Vai, tio. Pô. Tá vendo que o cara tá vindo, velho? Pô. É o que eu falo. Os caras tá vendo o carro vindo, mas passa assim mesmo. Dane-se você. Dane-se você. Vou até passar dele para não ter problema. Mais é um vierro. Abuelo! Ai! Não pode entrar aqui. Tenho que entrar um pouquinho depois, porque tem um sobressalto ali chato. Um salto ali, um sobressaltozinho, que pode até rasgar o pneu. Esqueci dele agora. Essa barreada aqui, vou falar em português porque os panamães já sabem. Os panamães sabem o que passa. Essa barreada aqui eu passo bem devagar. Eu ia alugar uma casa aqui, 400 dólares. Essa próxima casa aqui é minha esquerda. Se você quiser virar, virar aí, ó, eu ia alugar essa casa aqui à minha esquerda. 400 dólares com algumas mobílias também, né? A barriadazinha boa, perto da carreteira, perto da estrada ali. Mas depois eu encontrei minha casa lá, 270, né? Um pouquinho aqui mais embaixo, mais perto da escola para as crianças. Aí, pô, vou pagar 400 aqui, num bairro aqui que é um bairro bom, né? Um, um condomínio já de classe média. Não é um condomínio de classe média alta, é um condomínio de classe média, esse condomínio que eu estou passando aqui. Vocês veem os carros que tem, né? Vocês estão vendo aí, vocês podem virar aí o dedo, passar o dedo na tela aí, a 360, vocês vão ver, vão ver a situação. Um condomínio bom, de elite, 400 dólares, vocês verem. Mas aí eu resolvi ficar na minha casinha lá, 270. Na beira do Rio... Me casa em La Beira de Lo Pelo que? Lo rio se secou. Não tem nem água porque o sol está a pico. E não tem nem lluvia. Não chove aqui desde dezembro. Chuva aqui agora só em abril. É de dezembro. De dezembro até abril sem cair uma gota d'água. É, velho. Mas também de abril a dezembro. Todo dia de tarde, de, bota aí, mais duas e meia a três e meia, cai uma chuva. Pesada ou leve, mas cai uma chuva. Mas, praticamente, todo dia tem chuva. No Panamá você sabe como é. Cai em Panamá, todos os dias, de abril até dezembro, tem lluvia. Lluvia forte ou lluvia fraca? Tem lluvia. Também vi uma casa aqui dentro. Aqui pra dentro vi uma casa. Mas... Não gostei. Era muito suja. Muito suja a casa. Depois eu encontrei essa casa que é de um... É de um engenheiro. Um engenheiro civil. Que não tá morando aqui, né? Tá trabalhando. Aí, pô, não vai deixar a casa deparada parada, né? Tá morando lá em Pernanomé. Onde... Eu morava, inclusive, quando eu for voltar lá em Pernanomé para visitar nossa irmã Jelene, nossa amiga Jelene, vocês vão acompanhar a gente aí direto. É, eu vou gravar 100, 110 quilômetros directo em 360. De Santiago a Pernanomé em 360 graus. Vai ser uma missão muito boa. Né? Espero que para renderizar esse vídeo será muito demorado, muito demorado. Vai quedar como que uma hora de vídeo, uma hora de vídeo. Mas, acá em Panamá não tem, então eu vou fazer isso. Espero que os teleguste E já estou ligando em Micaça. O lopeiro aqui abaixo do carro, esse não morde, o que morde está aí, está aí preso. E agora aqui também o do vecino aqui, é cerca de minha casa, ele passa por aqui abaixo do, do portão, ah, tá, tá dormindo também, passa, passa por abaixo do portão para atacar nos outros, vê pode. Então, seis é isso, irmãos, se ele gostou, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like, não se esqueça de se inscrever. E deixar um like no nosso canal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.